Fala galera, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o projeto chamado Caixeira, né? Eu acho que é assim que se pronuncia basicamente uma revolução bancária criptográfica onde você pode comprar, trocar, armazenar apostar e descontar beleza? Então eu vou dar uma olhada aqui em primeira mão, né? Assim, vendo o projeto pela primeira vez aqui com vocês e a gente vai tirar as próprias conclusões nossas deixando bem claro que não é nenhuma dica de investimento eu tô aqui na primeira impressão junto com vocês vendo o projeto tá? Então primeiros pontos aqui que a gente vê a gente consegue clicar no contrato então aqui a gente consegue ver o contrato, atualmente tem apenas 9 holders, tá? Com 12 Transferências, então esse é o primeiro ponto que você tem que ficar atento. Mas aqui o contrato ainda tá, o projeto ainda tá na pré-venda, então é normal, tá? Segundo ponto aqui, a gente clica na auditoria, certo? A gente pode ver aqui é auditado pela Rage Tech, tá? Então aqui mostra auditado RateTech for Caixeira, ok? Então, então, é um ponto básico aí que tem que ter em todos os projetos. Aqui também tem a pré-venda e compre CSR, que é a abreviação, né, a sigla do Caxeira. Então, pré-venda aqui, a gente clica, a gente vai ser direcionado para Pink Sale. E aqui a gente vê alguns detalhes, tá? Faltam 3 dias aí para o lançamento, 3 dias, 20 horas, 3 minutos e 16 segundos. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é um tempo aí para você poder se planejar. Se você achar interessante o projeto, em 3 dias aí você pode estar fazendo a pré-venda, beleza? Eles vão arrecadar aí, ó, 25 BNBs e eles têm aqui um soft cap, então 25 BNBs. Então, aqui é a data exata da... Da pré-venda, né? dia 24 agora de abril, e acaba dia 26 de abril, certo? Aqui são os horários do TC, então presta atenção aí no horário certinho. Listagem na Pancake Swap, liquidez aqui ó, por cento, 60%, e locado aqui ó, travado por 368 dias. Aqui é a porcentagem da pré-venda, liquidez, bloqueado, desbloqueado e queimado, certo? Então você dá uma estudada sempre mais a fundo nisso. E aqui a gente pode traduzir em português e fala que a queixeira Limited. É uma empresa registrada no Reino Unido, tá? É um criptobank revolucionário, onde você pode comprar, trocar, é, market, stake, cash, enfim. Tá falando que tem KYC, auditoria, que a gente vê também, e é do Reino Unido, né, a companhia, auditada pela RichTech. E, basicamente, os tokens bloqueados por um ano, pré-venda vai ser em 0,000525, e é a primeira meta, e é 10 centavos. Segunda meta, 1 dólar. Terceira meta, 5 dólares. É bem alto isso aqui, a gente sabe que é bem difícil acontecer isso aqui, mas é a meta deles, Tá? E bom, então assim, o projeto está bem abrangente, tá? E basicamente, é só para vocês entenderem um pouquinho, porque até agora a gente viu como comprar e tal, o que, que é o projeto. Mas cara, vamos mais a fundo, né? Realmente, o que, que é o projeto? Então, ele é uma, mano, quase que um banco, pelo que eu tô entendendo. Você pode fazer várias coisas, comprar, trocar, armazenar, apostar, descontar. Aqui a gente vê um pouquinho do aplicativo, então eles querem fazer uma exchange, tá ligado? Você pode é, guardar suas criptos, vai ser uma wallet com staking, você pode comprar, trocar, é, vender. Aqui ó, a gente vê que tem cartão de crédito, tipo, sei lá, uma cripto.com ou algo assim, tá? download vai ser na Apple Store, né, para quem tá iPhone e também Google Play, para quem tem tá Android, certo? E aqui vai ter a questão dos cartões do caixeira, tá? Então, vocês podem ver que tem aqui uns limites né, dos cartões, você pode ver que tem cashback, tipo 8%, tá seria da bandeira Visa, né, aqui também você pode é, sacar, vamos dizer assim uma recompensa por mês, também você ganharia aqui Netflix, Spotify Prime Video e também desconto no Booking.com, tá bem top, né espero que, realmente, espero que realmente funcione, aqui também em inglês, cara talvez eu tô até confundindo alguma coisa Uh, mas, enfim, parece que é isso mesmo, certo? Tokenomias aqui, né? Tokenomics do token. A gente viu, né? 25% da oferta total é queimada, 20% da pré-venda na Pink Sale. 18% para os devs, 15% para o marketing, 12% liquidez bloqueada por um ano. E 10% é dos tokens de equipe bloqueado por um ano também. Token caixeira, símbolo CSR, taxa é 0%, ok? Aqui tem o um roteiro também. A fase 1 já foi aqui, registro da empresa no Reino Unido, lançamento do site, criação do contrato, auditoria e a liberação da white paper. Agora estão na fase de marketing, né? tô fazendo esse vídeo aqui para vocês, por exemplo... Tem a pré-venda pública, lançamento da Pancake, listagem em bolsa e a meta de 0.10. Depois, expansão da comunidade, listagem, eles querem lançar é, listagem né, na CoinMarketCap e CoinRico. Depois, mais listagem, a Wallet, mais marketing e preço de 1 dólar. E na fase 3, aí, eles querem chegar a 5 dólares com mais listagens e muito mais coisas aí, além de aumentar esse roadmap futuramente. Aqui, eles falam que é uma empresa registrada no Reino Unido. Isso aqui eu não tenho como confirmar se é verdade, se é verídico, porque eu não sou do Reino Unido tá, mas enfim você tem que fazer as suas análises e aqui tem o um CEO deles aqui que é que tem experiência de 12 anos com bancos no Reino Unido, 7 anos de experiência em criptomoeda, KYC C aqui, tá? Essa foto tá meio estranha, mas enfim, é que tem parceiros e tudo mais, tá galera? E ainda por cima aqui, ainda tem um Telegram, vou deixar tudo para vocês na descrição, todos os links, tá? Com o site e o CEO, então você pode chamar aqui o CEO, conversar com ele em inglês, né? O Adam Oscar 1, eu por exemplo, conversei com ele, então é legal, é muito importante, tá? Você realmente vai lá, tenta conversar tanto no grupo quanto aqui com o CEO, para você tirar todas as suas dúvidas, tá ligado? E é basicamente basicamente isso galera, então considerações finais, é um projeto ainda bem simples, tá, é no início, então assim, tem alto risco aí, tá, tem alguns pontos ali que você pode dar uma estudada com atenção no projeto, porque tem risco com certeza, mas galera, depende de você, isso aqui não é uma dica de investimento, então agora você faz sua decisão, se você achar que vai ser promissor, né, um aplicativo e tudo mais, aí você pode estar investindo, então você decide, fechou? Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima!